Você viu isso, mano? Pois é, passou um furacão no meu quarto, onde eu gravo o vídeo. O que, que será que aconteceu, mano? Bom, mano, beleza, como é que você tá? Eu espero que você esteja muito bem, graças a Deus eu tô bem, mesmo tendo essa bagunça aqui, mas isso é um bom motivo e eu já vou te mostrar o porquê desse motivo e porquê dessa bagunça. Antes de tudo, mano, eu quero pedir com humildade que você compartilhe esse vídeo para o canal crescer, que está crescendo cada vez mais. Graças a Deus, tá indo muito bem. A ajuda do Instagram tá muito top e você tá 10, velho, me ajudando. Muito obrigado você que tá vindo do Instagram e se inscrevendo, deixando like, comentando. Isso ajuda muito, eu fico muito feliz por isso, de verdade. Pode parecer que não, mas assim eu fico, tá? Mano, então é o seguinte, agora eu vou te explicar um pouquinho do que tá acontecendo aqui Pra você falar, putz, foi realmente um furacão que passou? Não, não foi O um furacão que passou aqui e tal. Vai. Quase, quase o um furacão passou aqui. Mas calma, agora vai. Agora eu vou parar de suspense e eu vou chegar no momento que eu queria chegar. Mano, há muito tempo eu tenho um plano aqui no canal. Eu vou deixar um vídeo aqui no card, tá bom? Que vai passar aqui em cima. Esse vídeo é que é um plano que eu já tinha já de muito tempo. Mas eu tava meio desanimado de fazer esse procedimento aqui tá ligado e aí de repente me deu uma luz uma pessoa apareceu para me ajudar mas quem será essa pessoa você vai conhecer ela depois não hoje porque já foi embora a câmera tava descarregada então eu não consegui fazer o vídeo mas você vai conhecer beleza agora vamos lá eu vou te mostrar o que que eu tô planejando Bom, desculpa que a luz, a parada toda, que tudo tá essa embaçação, mas a questão aqui é o seguinte: aqui era um banheiro, manos. Aqui era um banheiro, supostamente ali, supostamente não. Vamos lá, vamos falar pelo certo. Ali onde eu gravo, onde eu faço alguns vídeos de react, é o quarto do Enzo, meu neném. Mas ele não passa ah, o tempo com a gente. Ele não passa o tempo nesse quarto, ele passa o tempo com a gente, no nosso quarto. Então eu resolvi tirar. Meu setup do quarto dele e passar para o banheiro, porque esse banheiro exatamente a gente não usa. Então eu resolvi fazer um setup no meu banheiro, mano. É, ele não é muito espaçoso, tá vendo? Ó, tem aqui, ó. É mais espaço de 1,20, mais ou menos, 1,26. E o que está que acontecendo? Aquela minha mesa do setup eu vou passar para cá, mas se você reparar aqui, manos, ó. Essa parede aqui, ela tem um ângulo de. Ó, quer ver? Vamos olhar pelo teto. Eu tô reto. Aqui, ó, você tá vendo? Eu tô reto. Você consegue ver a inclinação que essa parede tem pelo teto, ó. Tá vendo o teto ali, ó, que ele tá, ó. Tá vendo a espuma? Vamos lá, segue a espuma. Reta, quadradinha, aí ela vem aqui, ó, e faz um... Eu tive que cortar ela praticamente na metade e descer para cá para acertar ela na parede. Isso não é diferente, até o chão ali é isso. Essa minha mesa desse tamanho aqui, ó, que você tá vendo, eu vou ter que cortar ela, tá ligado? Cortar. Bem... cortar, maquita, soltar, desparafusar essa mesa de 1 um metro que ela tem, acho que é aqui assim, 60 e aqui assim é um L, tá vendo? ela é um L, beleza? então vamos lá, aqui ó, ela tem 1,20 e... desculpa, a mesa tem 1,26 lá tem 1,30 mais ou menos e aqui ela tem 1 metro se eu não me engano, 60 centímetros então vamos lá, isso daqui a gente vai usar lá isso é o plano, a gente vai ter que serrar ela A gente vai ter que cortar essa mesa aqui é, Mais ou menos naquele ângulo ali, ó Pra encaixar naquele fundo Essa parte vai encostar lá no fundo Esse lado aqui da frente da mesa onde você tá vendo aqui Deixa eu tirar essa cadeira daqui Essa parte da mesa onde você tá vendo aqui, ó Ela vai vir com apenas 35 centímetros Meu brother, 35 centímetros, ó 30, 35 centímetros. A mesa vai ter que ser isso que você tá vendo. Cortada. Esse tecão, velho, olha, ele é o dobro, mano. A gente vai ter que cortar para usar isso daqui, velho. Só esse filetinho de mesa. Porque senão o papai aqui não vai conseguir sair do banheiro, tá ligado? Na hora que colocar esse tecão todo ali, mano, não dá nem pra encaixar a cadeira no bagulho. Isso é pra você ter uma ideia que Vai ficar apertado? Mas eu vou fazer um bagulho aconchegante. A questão é, mano, aqui a questão é que eu tenho que tirar tudo. Desmontar. Ó, vamos lá. Já tirei espuma da parede. Os monitores eu vou tirar ainda. Cara, o meu computador tá preso parafusado na parede. Você não tem ideia, cara. Os monitor também. Não é só encaixado ali não, ele tá, mano, parafusado, que ele vai dar um trabalho pra tirar, velho. Muito trabalho. Justo hoje que eu atualizei o meu Stream Deck pra fazer as paradinhas aqui da gravação, ó, tá vendo? E agora eu vou ter que dar uma pausada aí pra fazer a mudança no setup. Vamos lá, já tá bom, né, mano? Eu acho que eu já, já falei alguma coisa por, por hoje. E aguarda aí, mano, eu espero que você goste dessa saga... Eu quero fazer uma parada muito monstra, se de repente você tiver uma ideia do que fazer. Claro, eu tô fazendo isso porque eu quero trazer react aqui no canal, fazer uns react monstro. Então, mano, já vai matutando ideia, tá ligado? Já vai tum, tu, tu, já vê o que você quer que eu faça aqui, que eu trago, que eu vou fazer, eu vou trazer. Mas assim que esse setup estiver pronto, mano, que eu quero eu quero fazer ele, eu quero, tá ligado? Eu quero colocar meu, pra, meu plano plano em prática, porque isso já era de tempo já que eu queria fazer, não é de agora, tipo, ah, mano, você acabou de decidir, não, cara, não, sinceramente, não faz muito tempo, eu acho que se você reparar no vídeo que eu falei que eu ia deixar no card, você vai ver o tanto de tempo que eu tô matutando em fazer, em fazer, e não fazia, velho, então eu quero, agora eu vou, vou pôr a mão na massa, vou fazer, vou deixar no setup da hora, vou fazer, se Deus quiser, se vocês permitirem, fazer algumas livezinhas aí para nós trocar ideia. É, se de repente até uma gameplay, até, sei lá, velho, não sei, mas eu quero, tá ligado? Eu quero fazer. Tô ansioso? Tô, mano, porque vai ser uma nova fase, eu vou fazer um bagulho monstro. Quero fazer porque o bagulho tá crescendo e eu quero que isso melhore, tá ligado? Porque você merece qualidade, é o que eu procuro. E nós dois juntos vai ser mil graus, tá ligado? Então, mano, aguarda, beleza? Até daqui a pouco aí, que eu vou. Vai passar assim uma semana e você vai falar: Nossa, meu Deus, que incrível! Já é outro dia! Então, peraí, mano. bom família então é isso como é que tá ficando aqui o setup Eu ainda não terminei ainda falta ainda muita coisa tem que ligar os cabos tem que ligar o monitor ter que conectar a internet via cabo, porque o modem é na no outro quarto aqui do lado, mas enfim, eu vou ter que passar o cabo por cima, tá ligado, para colocar aqui, essa parte da parede ainda tá marcada, porque aqui vai uma espuma acústica, onde tinha, mas como eu pintei as paredes de preto, eu decidi não deixar o branco, eu pintei de preto, então eu vou ter que colocar, repassar a espuma acústica aqui, para ficar legal. Ainda falta um tequinho de LED aqui em cima. É, se você reparar aqui, ó, tá vendo? A LED tá nesse ponto. Pera aí, vou te mostrar melhor, aí. A LED tá em todo ponto do quarto, tá? Do quarto do setup, só que falta essa parte de trás, aqui. Depois que eu comprar essa LED, eu vou colocar ela na, no restante que falta. E também vou colocar em volta do, da espuma acústica. Pra ela dar um, tá ligado? Uma iluminada na né? espuma ou algo do tipo. Então, eu acho que vai ficar legal depois de ligar, eu ainda estou decidindo o que eu vou trazer, se eu vou trazer jogos, se eu vou trazer uns reacts mais legais, eu vou, eu, vou, eu vou me encaixando aqui aos pouquinhos e de decidir o que eu vou fazer. Então, por enquanto, é, é, é isso que a gente está fazendo, ainda que estou terminando, vou montar o computador ainda, mas eu ainda não vou encerrar o vídeo por aqui, eu ainda vou trazer ainda ele pronto para você, então aguarde um pouquinho aí rapidão. Fazendo um teste aqui, se eu estivesse fazendo um unboxing como que ficaria na minha mão, eu mostrando o aparelho, tal, como é que é. Não sei se ia ficar legal, se ia ficar chato, mas eu tô testando a posição da luz, da lâmpada. Aqui seria um desenho de sei lá. De repente até tá um inscreva-se ou um unboxing ou algo do tipo. Eu acho que ia ficar muito legal fazer dessa forma. A mesa tá balançando um pouquinho, mas. Nada demais, eu acho que não vai afetar Então vamos supor que eu estou com esse controle Eu quero mostrar esse controle Aqui você vai ter uma ideia do que ele é Vou testar aqui, eu vou desligar a luz E ver como que ele ficaria com a luz desligada né? No caso somente a luz da câmera Bom, ficaria assim, ficaria bem escuro Não daria pra ver muito bem Mas eu acho que ia ser melhor com a luz acesa e aí, mano, beleza? Bom, enfim, eu não vou dizer que eu acabei ainda, que ainda faltam algumas coisas para fazer, beleza? É, eu vou deixar para terminar depois essa parada, eu vou colocar como uma atualização, mais para frente que eu for fazendo, é, essas manutenções no setup. Claro, eu ainda vou descobrir algumas coisas que vai faltar, e aí eu vou trazendo, se você quiser, claro. Então, mano, desde já, já comenta aí como que você achou que ele ficou. Agora eu vou mostrar pra você um pouquinho como está meu setup. Então, mano, eu quero saber sua opinião, se você gostou, se você achou legal, se você... Ah, bom, enfim, mano, está nas mãos aí de vocês a votação. Número 1, um, você gostou? Número 1, um, 2, se não gostou. Então, aproveita o vídeo e eu já volto pra falar com você. Como eu falei, ainda vai ter atualização ainda, ainda preciso fazer muita coisa nesse setup, ainda preciso ajeitar algumas paradas. Eu vou explicar mais ou menos para você agora é, o porquê que eu coloquei cada coisa nesse local, beleza? Então manos, é, eu vou já explicar para você aqui, beleza? Então aguarda um pouquinho, peraí. Bom manos, vou começar aqui pelas costas aqui. Essa plaquinha aqui, como você viu no último vídeo, eu ganhei ela de um canal de um amigo. Decidi colocar o tripé aqui, desse lado, junto com as LEDs, a almofadinha aqui pra ficar bonitinho. Essa parte tá vazia e aqui está mirando o meu tripé pra essa bancada. O que que vai rolar aqui nessa bancada, manos? Essa bancada não vai rolar, vai rolar nada mais, nada menos que meus unboxing. Mas como que eu vou fazer o unboxing? Beleza. Tá vendo essa paradinha aqui em cima? Aqui eu li, não liga a cola aqui não, tá? Eu liguei aqui essa paradinha aqui em cima. Ó, O que que acontece, manos? Isso daqui é uma luz de LED, onde eu vou deixar ela meio portátil, eu vou abaixar essa luz de LED aqui, mais ou menos, mirando na mesa. Ela vai ficar mais ou menos nessa posição, e aí eu vou, ela tem aqui, ó, tá vendo? Eu ligo ela aqui nesse ponto, tchau, está pronta aqui a minha área de unboxing. A mesa tá feia, tá? Porque a gente vai fazer uma parada monstra. Eu tenho um amigo que faz desenho e ele vai desenhar na mesa pra mim. Ele faz uns desenhos monstros. Então, tá aqui. Aqui vai ficar a câmera, nesse tripé, mirando ali. Eu vou fazer um unboxing nessa parada, usando a iluminação dessa ring light, entendeu? Então, bora lá, mano. Partiu. Coloquei o meu gabinete, mano, aqui na parte de cima, porque eu, além de eu prender ele na parede por segurança, claro, eu tô usando ele porque eu achei que ficou muito mais legal nesse canto, ao invés de baixo da mesa, ou aqui mesmo, onde eu consegui usar a área para fazer as, as nossas unboxings, né? Então é isso. O gabinete vai ficar aqui em cima, mas em cima dele eu coloquei a caixa da placa, claro, óbvio, a caixa da placa ficou em cima ali, porque se eu quiser fazer algum anúncio, eu vou colocar ele em cima aqui, ó, tá, tá uma bagunça, tá, mano? Mas não liga não. Vou colocar aqui, coloque a câmera aqui em cima e gravo lá atrás e eu tenho esse cenário maravilhoso. Lógico, ali tem que ficar apagada, eu vou colocar outra luz aqui, enfim, beleza? Vamos lá, mano. mas aqui na frente estão meus dois monitores, eu, eu liguei, aqueles dois monitores, eles estavam ligado na parede estava conectado tipo, preso na parede lá nessa mesa mesmo ela era muito grande não sei se você vai lembrar mas a gente cortou ela e embutiu ela ali no canto tá ligado então assim eu como a parede é encurvada para lá você pode até reparar que assim ó esse lado aqui ele é menor do que o de cá o de lá ele tá bem no fundo ou seja a mesa ela vai Lá pro fundo, tá ligado? Então, eu decidi fazer o que? Para deixar eles retos, eu peguei... É, eu tenho... Eu já tinha isso daqui. Ele segura dois monitores, o suporte. Que segura esses dois monitores aqui. Deixa eu tentar arrumar a cadeira, peraí. E aí, eles... Tá vendo? Ficam presos e fica assim. Eu regulei eles, tudo bonitinho. Tem outra parada também que é bem prática. Se de repente eu quiser mexer atrás deles, eu só puxo e já era. Depois eu arrumo um fio ali, mas enfim, assim tá, por enquanto tá tranquilo. Está aqui meu teclado, coloquei ele aqui, coube muito, muito, muito legal, com meu mousepad também da Redragon, tá, que tava nessa mesa, ele ficava muito pequeno na outra mesa, mas aquele coube muito, muito, muito bom, velho. Show de bola, desculpa. É, eu não tava usando muito, como eu joguei COD, eu resolvi colocar meu controle do Xbox 360, para mim poder jogar. Aqui tá meu microfone, que eu já fazia live desde antes de, ó, oh, tá vendo? Ele fica mais ou menos assim. Isso aí, esse microfone é muito antigo, mas ele é muito, muito bom, mano, profissionalíssimo esse microfone. Vocês nunca viram também essa paradinha, essa paradinha é meu Stream Deck. Eu uso ele para, vamos supor aqui, eu quero fazer uma gravação de alguma coisa, então eu venho aqui, clico nele e tem disponível todas as paradas aqui de scan é, tal, não sei o que Eu já vou te mostrar mais ou menos o que ele faz, beleza? Mas eu vou mostrar hoje mais é o meu setup mesmo Aqui em cima, claro, eu coloquei a softbox Porque é, eu preciso ficar com o rosto iluminado Quando eu estiver fazendo vídeo Porque se não tiver uma softbox Eu é, não vou conseguir fazer nada, cara Pintei a parede de preto Porque preto, eu acho que o preto dá mais destaque nas luzes Porque, ó, tá vendo? Eu coloquei LED nas partes aqui, ó. Essa parte ficou faltando, mas já tô providenciando, porque eu na verdade eu tô fazendo as atualizações ainda. Essa é uma lâmpada também RGB, elas mudam de cor. Aqui tá vermelho, mas se eu quiser. Deixa eu achar aqui, cadê o controle, mano? Tá, beleza, tá cheio o controle. Mas enfim, vamos lá. Vamos supor que, sei lá, eu quero. Acho que vai. O amarelo. Tá vendo? Ó? Já troquei de cor. Azul, rosa, mesma coisa nessa daqui, viu? Ficou show aqui. Fora isso, mano, o legal é que até meu gabinete faz isso daqui. Ele também, eu troco de cor. Aqui, ó. Coloquei ele aqui, ó. Ficar piscando azulzinho, viu? Que massa. Logicamente, essa daqui também é RGB. Pra mim fazer os meus reacts. Coloco o azulzinho, vai ficar show de bola. Bom, Manos, eu acho que por enquanto... É, ah tá, minha placa do laboratório secreto, por favor não, entre, claro. Aqui em cima está minha Logitech, é, essa daqui é uma Bio 4K, essa é uma câmera 4K da Logitech, que ela faz esses vídeos massa, provavelmente você viu no meu especial ela funcionando, e vai ser mais ou menos assim. E essa daqui vai ser nossa área de trabalho, família, tá vendo? Você vai me ver um pequenininho, quando eu... Clicar aqui no Steam Deck, uma outra tela, uma outra cena, ela vai mudar, tá vendo? Você tá vendo ali a gente, ó você aqui comigo, ó. E aí, mano, beleza? Ó, ó você aqui comigo, tá vendo que da hora? Tá ali comigo, ó, ó. E aí, joia rapaziada, e aí, rapaziada, de joia. Bom, manos, mas enfim, eu fiz esse vídeo aqui, esse setup, porque eu gosto muito. E você viu aí no meu especial que não era uma realidade, mas é um sonho. Que se torna uma realidade. Então, manos, eu adorei ter feito esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilha com alguém para conhecer o canal. Porque a gente quer crescer esse canal para os 3 mil inscritos. O que, que você acha? Você show, não ia? Então, mano, eu conto muito com você com a ajuda. Se você puder compartilhar com um amigo seu, sei lá, com quem você quiser, com um familiar. Eu agradeço de verdade. Tamo junto, mano. Então, até a atualização próxima aí do canal. Tamo junto, provavelmente vai ser da mesa que eu vou fazer a pintura dela e eu também vou trazer aí pra você ver como ela tá ficando. Valeu, família? Valeu, amigos? Valeu aí, família? Valeu, amizade? Tamo junto e tchau.